E aí, tudo bem? Se você não me conhece, sou o Thiago, eu sou fundador da Voito, engenheiro de produção e, antes de qualquer coisa, empreendedor. Na minha trajetória profissional, eu tive a oportunidade de testar diversos modelos de negócio e participar de diversos empreendimentos, tendo a oportunidade de participar do programa Promessas Endeavor, um programa de aceleração de empresários que tem a potencial de crescimento de escala. Receber mentoria com a Endeavor foi fundamental para me tornar um empreendedor mais preparado para os desafios do mercado. Atualmente, eu sou professor executivo de empreendedorismo na pós da Fundação Getúlio Vargas. Ao longo da minha trajetória, uma dúvida sempre me acompanhou. Como que será que funciona para um brasileiro conseguir empreender fora do país? Quais seriam as oportunidades que a gente pode colher empreendendo na Espanha, em Portugal, empreendendo na África, empreendendo na Rússia? Essa dúvida ela acabou ganhando mais força nesse ano de grandes desafios, nessa crise, nesse momento que a gente está inserido E eu resolvi partir em busca dessas respostas Eu quero saber como que os brasileiros conseguem criar negócios, crescer e conseguir uma vida promissora e empreendedora fora do país E o primeiro destino já está marcado Lisboa, Porto, Madrid, Barcelona, São Petersburgo e Moscou então, se esse assunto te interessa, se criar um ambiente de negócio em outro país é interessante para o seu desenvolvimento, para sua carreira, se você idealiza isso, dá o seu like, acompanha a gente aqui no canal e aguarde os próximos vídeos. As cenas dos próximos capítulos prometem.